Não. Ah, ah não. <risos> Concentração, gente. E atravessou o chão de novo. Nós temos essa porta aqui, <risos> Mac. E vai, rolar, e vai rolar, e vai rolar festa, vai rolar. Uh -huh. <risos> <risos> Não só agora porque você falando a máscara <risos> hoje. Oh. Na hora que... Ó, oh, ela tá vindo pra cá. Eu vou apertar R e você aperta, tá? Pera aí que eu tô sem range. Agora tem Starta! Agora tem Starta! Ai, cara Uuuuh! que marinho, falei Uuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Eu sou foda Melão, estamos vivos Vamos ter uma relação entre a mesma Oh yeah Oh, uh -huh. oh melão Melão, vem aqui, melão Melão, não Melão Ah, melão Calma aí, eu vou, eu vou ir pro melão, gente uh! Eu aprendi isso aqui na Croácia, tá Eu tenho Eu sou conhecido como o mestre do Do Do parkour, ó Aí eu faço assim, e aí eu pulo, e aí eu pulo aqui, e força no braço, isso. Ó, vocês estão vendo, é uma técnica muito perigosa, tá? Então você tem que ter cautela, senão você vai morrer. Isso, aí você faz assim, e pronto. Ifa. Isso que é jogo. Ai meu Deus, sai daqui. Ai, pff. Consigo ver meu inventário. Ai! Que que é isso? Ai meu, essa doeu meu ouvido, gente. Ai meu Deus! Uh. Ai. Oh, ó, eu sou Matrix. Ai uh. oh, meu Deus, meu pai! Oh, tô vivo, tô vivo. Ah. <risos> pra ele. Não, calma. Pronto, melhor pouch. GG. Gente, você sem pai, vocês têm que entender que ele é alguém que jamais Jamais ouviria funk. Passa. Olha isso, Tika. Não sai dali. Tika, eu tenho um doce na cozinha pra você. Vai lá. Tem uma bunda lá. Tem alguém dançando um torque. Tem uma, um nude meu. Aí funcionou. Que migalalaru. Nani no Wait, who are you? You know who I am. I do. Assassino! eu tô aqui dentro, corre! Antso sobe a escada na fábrica, sobe, sobe Antso, sobe a escada Antso. Me deu o meu coração. Ah, ele ele saiu, ele foi embora. O melhor montador de pontes. gente não dá. Tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar Todo mundo, gente, tá aqui público pra todo mundo ver minha voz linda Acabou, gente Oi, Hanson. Oi, Anderson. Sou eu, ah, calma é <risos> E de subir oh, Desce, voz, desce oh. Adeus. Tchau, Cocona. Fui trollado. Agora vai, com toda certeza. Adeus. Não, não pode ser. Não, não pode ser. Sério isso? Sério isso, Don Fred? Você veio aqui no meu jogo pra crachar o meu jogo. Gente Sabe o que eu acho assustador? O microfone não tá gravando agora por causa do negócio, tá? Relaxa. Sabe o que eu acho assustador? Não, não, não, não. Não, não, não, não. Hum, que delícia! Ai meu Deus! Ai, que delícia essa, essa televisão, toa esposa, você devia provar um pouquinho. Ai, não! Não! Minha... Televisão! Ai. Ah! Não dá pra você pegar esse ah, item, cara. Nossa. Não, fui eu que coloquei no meu inventário. Tomando seu cu. Aí, tipo assim, você tá na rua assim... Você tá lá de boa assim, você tá andando assim... Aí você a olha sonho, pro lado, aí a sua crush... Não, a sua crush não. A menina que... A menina que você é o crush dela... Olha pra você, tá olhando assim pra você, desse jeito assim. Aí você olha pra ela assim. Aí quando você olha, ela tá assim. Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, o um jogo onde você pode falar frases como essa. I don't care who Senpai is dating. Você também pode customizar o seu aposento. I don't see the point. Ela ainda te mostrará uma habilidade que ninguém nunca viu. Blank. Compre agora Cudeira e Simuleiro na loja mais próxima de sua casa. Aí desce aquela lágrima, montagem, montagem! Em preto, e, em preto e branco. E agora de um jogo super inovador? Nova Generation! Você acha que eu vou fazer algo desse tipo de chegar e matar uma pessoa no modo Felcon? Eu não farei coisas assim. Filho, que foi pai? É assim que é, é assim que a gente brinca de jogos mortais. Oi, Fred. Eu não posso cair, não. Ó, oh, melhor voz. ...melho pra matar a Cocona. Eu acho que ela seria um aliado, pois ela é Ei. Hum. Hum. Ah! Oh, não! Não! Ai meu Deus! Olha o outro lá fazendo o passinho do Romano também. Não sei agora por que você tá falando igual a não são Eu ainda posso me levantar. Não, não me Olha... ah! Ah! se mais matrix. Ah, não, não sai daqui. Hum. Mm. <coughs> Ai morri. Deixa eu pegar o celular. Não. Você não deixa eu pegar o celular. É porque tá traindo, e tá me... Vamos entrar no banheiro. Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Não só agora porque você tá falando, Gabo, gente. E hoje, como vocês puderam ver... É você que chegou até o final do vídeo, né? Eu montei um especial de melhores momentos aleatórios, porque eu tava com muito vídeo. Meu PC estava meio cheio, aí eu falei, ah, vamos editar um vídeo, né? Pra divertir vocês, pra sair daquele padrão de só joga, joga, joga. Então, aí eu coloquei uns melhores momentos, espero que vocês tenham gostado. É... Também vou aproveitar para dar uns avisos, gente. Eu agradeço muito, muito mesmo a quem acompanha o canal até hoje. É, vocês não sabem, tipo, pode ser, não pode ser tanta coisa, porque em um canal que tem 20 mil inscritos, 10% assiste. A maioria é assim. Claramente que no meu não é diferente. Tem vídeo que vocês, uau, extrapolam, eu fico muito feliz, mas vocês mantêm o padrãozinho de 10%, o que pra mim tá ótimo gente, eu que antes era, meus 10% era tipo 5 views, hoje em dia eu posto vídeo em menos de uma hora, tá com 200 views, 300, tem vídeo que pega 1000, 1500 assim, beleza, são 15 mil inscritos, não é todo mundo que assiste, faz parte, mas eu realmente agradeço de coração, gente, não é texto que eu estou falando, eu estou falando tipo de, de coração mesmo, é... eu realmente espero que meu canal dê certo, porque é uma coisa que eu gosto, eu pretendo ser um dia um game designer, né? É meu sonho, mas eu também tenho como sonho, se der certo, o YouTube. Sabe, eu tô tentando fazer escola e YouTube, eu tô conseguindo postar um vídeo diário. É... E eu tenho mais ou menos uns dois anos pra ver se dá certo, e eu espero que dê, né, gente? Porque realmente é uma coisa que eu adoraria. Eu, eu amo o carinho que vocês têm por mim, tipo, sério. O povo, quando o povo fica feliz lá, quando o game xinga, o povo vem defender. Eu fico, não, a gente, não precisa. E o povo, não, a gente tem que defender você. Eu fico tipo, gente. Sério, eu antes era dois comentários, um comentário ali lá. E, sério, realmente eu agradeço muito. Eu acho que a melhor parte do YouTube não é gravar e coisar tanto porque você tem que ter saco pra poder editar. A melhor parte de quando você faz um trabalho, você termina, é você ver o povo comentando o que achou, tipo, eu joguei e vocês viram e aí beleza, sei lá, foi emocionante o, o vídeo, chorei, sei lá, algo assim, aí vocês comentam o que vocês acharam, tal, e tipo, rola um carinho entre a gente, tanto que tem gente que ainda não faz parte do grupo, se você não é da entrada lá, é... mas realmente gente, isso aqui foi um vídeo mais, tipo, de agradecimento e de especial, porque vocês merecem, não é especial alguma coisa, porque a gente já atingiu 15k, perdemos 300, mas que eu, eu acho que a gente vai conseguir de novo. É, mas é um especial que eu, eu falei, eu tenho que me dedicar um pouco e vamos fazer mais um especial pra vocês, porque vocês merecem. Não é tipo, especial, mil inscritos, não, não existe, gente, eu, eu, eu tenho que fazer especial, porque vocês merecem. É, então gente, deixa aquele like, não esquece de compartilhar, comentar o que vocês acharam do vídeo, é... E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou. Vai. Ai.